Neste vídeo, apresentaremos a noção de acarretamento ou consequência semântica associada à lógica proposicional clássica. Recorde que a lógica proposicional clássica tem uma semântica booleana dada por um conjunto de valorações que também pode ser definida através da semântica de valorações. Nestas valorações, as fórmulas recebem valores no universo da álgebra booleana contendo o falso e o verdadeiro. E, dentre estes valores, distinguimos um conjunto unitário contendo apenas o verdadeiro. Segue daí que, na lógica clássica, dizemos que φ é consequência semântica de γ, se e somente se toda a valoração booleana retorna verdadeiros todos os elementos de γ, também torna verdadeiro Φ. A propriedade de ser verdadeiro é preservada do conjunto γ de premissas para a conclusão Φ. A noção de contramodelo associada, nesse caso, consiste em dizer que Φ não é consequência semântica de γ exatamente quando há pelo menos uma valoração que satisfaz o conjunto de premissas γ sem ao mesmo tempo satisfazer Φ, eu vou exemplificar a noção de consequência semântica para a lógica clássica usando essas tabelinhas de verdade. Vamos chamar essas fórmulas aqui de Φ1, Φ2 e Φ3. Eu vou demonstrar aqui, em particular, as seguintes meta-asserções: a saber, Φ1 não é consequência de Φ2, Φ1 não é consequência de Φ3, mas Φ₁ é consequência de um conjunto que contém simultaneamente Φ2 e Φ3. Como podemos verificar isto? Ora, um contramodelo na lógica clássica só pode consistir de uma valoração que satisfaz a fórmula da esquerda sem, ao mesmo tempo, satisfazer a fórmula da direita. Quais candidatos temos aqui? Recorde que temos... Oito classes de valorações, dependendo dos valores que são atribuídos a P, Q e R. Quatro destas classes de valorações satisfazem Φ2. E duas destas classes de valorações rechaçam Φ1. A única das valorações aqui presentes que pode oferecer um contramodelo, portanto, é esta. A valoração que satisfaz P e Q mas não satisfaz R. O que dizer agora disto? Bem, neste caso, temos muitos candidatos para Φ3 e os mesmos dois candidatos para Φ1. E, novamente, apenas um deles, por acaso, é capaz de simultaneamente satisfazer Φ3 sem satisfazer Φ1. Poderia haver outros, mas aqui há apenas um. O que dizer agora disto? Bem, neste caso, nós não estamos procurando por uma valoração. A definição de consequência semântica não é um existencial. Ela diz, neste caso específico, que toda valoração que satisfaz simultaneamente Φ2 e Φ3 também deve satisfazer Φ1 isso precisa ser verificado de forma exaustiva. Mas quais são as valorações que satisfazem simultaneamente Φ2 e Φ3? Estas. A pergunta agora é, e o que acontece com Φ1 nestes casos? Bem, o fato é que Φ1 sempre é satisfeito nestes casos. Logo, podemos dizer que Φ1 é consequência, sim, do conjunto contendo Φ2 e Φ3... Pela ausência de contra-exemplos das oito classes de valorações, três delas são candidatos a fornecerem contra-exemplos, mas nenhum destes casos é um contra-exemplo.